A tá. senhora podia levantar só para a gente ver isso aí? Quer dizer que a senhora apanha do governo sem precisar de polícia? É claro que o apanhar é no sentido figurado, né? No sentido de que todos os dias, querendo ou não, a educação apanha, sim, do governo. E essa manifestação hoje está bonita? Sim, está linda. Espero que continue pacífica até o final. seu nome completo, por favor? Magali Cristina Alves da Silva. É professor. né? Professora. Obrigada.